Vejamos a seguinte frase, todo YouTuber tem um canal no YouTube, mas nem todos que têm um canal no YouTube são YouTubers. Partindo daí, como ser YouTuber? O que é preciso para ganhar milhares de views e fazer o seu canal crescer? E é com essas perguntas que eu começo o Vedas do canal TV. Bem-vindos ao projeto Como Ser YouTuber. Para quem não me conhece, eu sou o Mico E hoje nós estamos aqui para falar Sobre quais são os primeiros passos Para você ser um Youtuber Então antes de vocês saírem por aí Criando um canal que nem loucos Vamos pensar em algumas coisas Para que tudo saia certinho já desde o começo Então eu começo fazendo a seguinte pergunta O que te motivou a criar um canal no Youtube? O que, que te trouxe essa inspiração Essa vontade imensa Você estava assistindo quem, o que O que você viu, o que você ouviu Que do nada você resolveu criar o seu canal. Depois eu te pergunto por que você quer criar esse canal? Se você está criando o canal pelos seguintes motivos dinheiro, mulheres ou fama, ficar famosinho ou famosinha, ou então ter alguns privilégios você pode ir descartando e cair fora dessa. Você tem que criar o seu canal porque você quer expor a sua criatividade. Você tem que começar já pensando que não vai ganhar nada com isso. Começa ali na humildade, querendo fazer seus videozinhos. Até porque, primeiramente, você vai mostrar para os seus amigos e para sua família, e eles que irão te ajudar desde o começo. Desde o começo, eu já vou dizer para vocês que o mais importante para ser youtuber é não desistir. E as pessoas que entram para o YouTube por causa de dinheiro, fama, privilégios, mulheres, essas coisas elas são as primeiras a desistir. Logo, elas já caem. Se você for ver a maioria dos grandes canais hoje no YouTube, começaram querendo mostrar sua criatividade, expor algum trabalho, mostrar alguma coisa que eles sabem fazer. E através do YouTube começaram a encontrar outras pessoas que também gostavam daquilo e aí assim começaram a crescer conforme as pessoas foram se identificando. Pois o YouTube também é uma rede social e as pessoas se identificam com o que vê no vídeo. Ou seja, as pessoas vão se identificar com o seu conteúdo. Agora vamos vou mostrar a parte do seu conteúdo. Que conteúdo você quer produzir? Algumas pessoas às vezes não sabem exatamente o que querem produzir, ou então estão com várias ideias ao mesmo tempo. Então o mais simples é pensar no que você gosta, o que você gosta de fazer, de assistir, de ouvir e mais importante, que tipo de vídeo que você assiste no YouTube que você gosta. Pois provavelmente você vai tirar suas ideias daí e foi assistindo alguém que você teve a ideia de criar seu canal. Pois quantas vezes você já viu Fazendo alguma coisa e você disse: Ei, eu posso fazer isso também, mas você também tem que tomar cuidado para não se confundir, pois você não pode simplesmente achar que vai fazer tudo que os outros já fazem na internet. Pois o segredo é justamente esse: é ser você mesmo e fazer o diferente. Você tem que fazer o que as pessoas não estão acostumadas a assistir na TV ou em qualquer outro lugar. Mas calma, calma, aí não vai sair por aí fazendo coisas esquisitas, coisas que são ilegais, por exemplo. Você pode muito bem pegar algum conteúdo de alguém que você acha legal e fazer do seu modo da sua maneira, melhorando o conteúdo acrescentando as suas opiniões porque copiar é outra coisa que também não é legal, então você não quer copiar ninguém, você não quer ser cópia de alguém não vai ser legal. Falando nisso, nós já estamos entrando em outro assunto que é identidade você tem que construir uma identidade para você e pro seu canal será você mesmo apresentando ou você vai fazer um personagem? claro que isso tudo depende de que tipo de vídeo que você vai produzir você vai fazer quadros dentro do seu canal quais serão esses quadros que dia você pretende apresentar cada quadro a partir do momento que você cria quadros para o seu canal, você tem que estabelecer uma programação exata com o dia e o horário que você vai postar os seus vídeos, assim as pessoas já sabem como te acompanhar e o dia que tem que voltar para o seu canal, e para isso você terá que ter tempo, você tem tempo para produzir vídeos, pois vai ir bastante do seu tempo sim construir um canal no Youtube não é tão fácil você vai precisar de tempo para gravação, edição então postagem e divulgação. Voltando à questão do conteúdo, que mensagem você quer passar para os seus inscritos? Como você quer que eles se sintam quando veem o seu vídeo? E finalmente, vamos ao que você precisa antes de criar o seu canal. Bom, o youtuber, obviamente, precisa de uma câmera e um computador. Esses são os requisitos básicos para você fazer vídeos para o YouTube, certo? Bom, você já tem a câmera e o computador. O que mais, então, seria útil? Iluminação, tripé, microfone, quem sabe, cronograma Aqui, né? Claro que tudo depende muito do tipo de conteúdo que você vai produzir Vídeos de maquiagem, obviamente precisam de maquiagem Esquete ou curta-metragem podem precisar de roupas, uma vestuária Dependendo do vídeo que você vai produzir Mas é claro que dependendo do tipo de vídeo, nada é obrigatório Tudo pode se dar um jeito, Grave ah, essas palavras Tudo pode se dar um jeito Você pode começar filmando com a câmera do seu próprio celular E improvisando todo o resto, por exemplo, cenário, iluminação, áudio tudo tem um jeito. Então agora que você já respondeu todas as perguntas que eu te fiz e tem tudo o que precisa, finalmente vamos criar o seu canal. Qual nome devemos dar ao seu canal? Bom, para criar um nome você deve pensar em algo curto, simples, fácil de decorar. Essa é a dica. Tem que ser aquele nome que quando você for falar com seus amigos parentes ou qualquer pessoa na rua você falou a pessoa decorou você tem que cuidar também para não usar o nome que vai limitar a sua criatividade por exemplo digamos que o meu canal se chamasse Mico Gamer eu estaria limitado a fazer vídeos somente sobre games não é bom estar limitado porque conforme você vai produzindo vídeos você vai melhorando e melhorando e você vai sentindo aquela vontade de fazer mais se você escolher o um nome do seu canal específico para um tipo de conteúdo só, você terá que produzir apenas para esse tipo de conteúdo, o que não é ruim se você quer realmente fazer só esse tipo de conteúdo, o problema é se você quer criar mais e fazer coisas diferentes e aquele nome está limitando a sua criatividade, então pense bem no nome antes de criar o canal, porque o nome também faz parte da sua marca, a marca que você está construindo, ou seja, o seu branding. Meu meu Deus, Mico, o que é Branding? Branding é o assunto do próximo vídeo, então já deixe o seu like se você gostou desse vídeo e das dicas que eu dei, não esquece de se inscrever no canal para não perder mais vídeos. Este foi apenas o primeiro de muitos vídeos que virão por aí agora com o projeto Como ser YouTuber. Não esquecendo que eu farei vídeos durante o mês todo de abril. Então compartilhe com os amigos. Se você conhece alguém que quer criar um canal no YouTube, compartilhe esse vídeo com ele. Quem sabe o próximo YouTuber de sucesso está assistindo esse vídeo. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui ou aqui ou aqui, não sei, em algum lugar elas estão aparecendo. E eu espero que vocês gostem dos próximos vídeos e todas as dúvidas que vocês tiverem sobre este vídeo ou sobre como ser youtuber, você pode deixar aqui embaixo nos comentários e eu estarei respondendo ao final deste projeto. Então é isso aí, amiguinhos. Até o próximo vídeo de como ser youtuber. Falou!